É, então, boa tarde. Pra ser sincero, isso não vai acabar em nada, como sempre, né? Porque as, tem punições de mídia, que fala que é punido no jornal, mas no bolso deles não sai um centavo e não termina em nada nunca. O, os outros do Mensalão, talvez não deu em nada. Ninguém foi punido, se foi preso um no meio de 500, é, foi preso também por dois, três dias, só para justificar pro povo. Porque o sistema de governo do Brasil é assim. Eles lá tiram, o povo vai atrás, agita, gasta dinheiro e eles voltam para casa, tudo de bom. Não termina nada. O jornal vende, todo mundo vende mal, ganha uma dinheirão e eles também ficam embolsados com o que pegaram e fica tudo em paz. É que é o interesse maior da nação manter tudo na moleza, tudo na paz. Eu acho isso errado, né? mas vai fazer o quê? Quem sou eu? Apenas um brasileiro. Pô, não dá em nada. Vamos esquecer isso daí, é só uma notícia a mais.